Olá! Para exportar dados do Web of Science para o Eastsheet, primeiramente devemos mudar a base de dados, escolhendo a principal coleção do Web of Science. Feito isso, basta fazer sua pesquisa normalmente. Escolha os artigos que deseja exportar e clique em Adicionar à Lista Marcada. Feito isso, clique em Lista Marcada. Selecione a opção Referências Citadas, caso ela não esteja selecionada. E clique em salvar em outros formatos de arquivo. Agora basta clicar em enviar. E pronto. Bom, é isso e obrigado.